Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou trazendo aqui para vocês mais uma lenda nova Se liga só, cara, a casa que a gente estamos Tem um barracão lá no fundo, pessoal Vou mostrar tudo para vocês E a história que foi me passada aqui é que morava um casal de senhores, né? Eles já tinham uma idade, eles moravam sozinhos aqui E a senhora, ela, teve, ela deu um infarto nela, infarto, infarto, não sei o certo como fala E ela faleceu E disse que o senhorzinho não aguentou ele pegou e se matou. Ui, fez barulho aqui, chega que era bicho. Ele se matou, porque ele não conseguia viver sem ela. Ela faleceu, depois de dois dias ele se matou. E dizem que o espírito dele está aqui nessa casa, assombrando. Diz que a casa ficou assombrada. Então, vamos dar uma olhada, ver como que é essa casa aqui. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Bom, galera, ó. A casa tá abandonadona no meio do mato. Tem umas caixas ali de água parece e essa é a casa e lá no fundo parece ter um barracão lá no fundo lá ó. depois a gente vamos lá ver vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa que o mato aqui tá complicado Ele devia gostar muito dela, e não suportou, opa, suportou a perca. Tem alguém aí? Fiz barulho? Boa tarde. Será que é bicho? Tem alguém aí? Tá. Licença. Pô. Ó. Eu escutei barulho, cara. Bom galera, pode ser essas lonas aí fazendo barulho, ou algum bicho, não sei, vamos olhar essa casa aqui então, vamos ver os detalhes dela, ó, aqui é a porta da entrada, opa, tem alguma coisa escrita aqui, hein? tem alguma coisa escrita aqui, ó. deixa eu ver se dá pra, pra ver, Existem pessoas Dos quais Nossa, não dá pra enxergar Dos quais é Ah, velho, não tô entendendo não Sei que ali embaixo tá Te amo, te amo Adriano Patrícia Tá falando isso Olha a janelinha Alguém que deve ter vindo na casa aqui Ou será que o Adriano e a Patrícia Era o casalzinho do senhor Não sei Ó tá, falando, tá vendo barulho, cara? Estranca Esse provavelmente ver ser o quarto deles Nossa, tem um carro de abelha enorme ali, mano Vamos entrar. Ó, Tem um pedaço de caído ali. E olha lá, não sei se tem aberto. Ui, tem morcego ali. Você tem um monte. Então pode ser os morcegos que estavam fazendo um barulho. Aqui a outra janela. A porta tá tudo travada, cara. Porta, janela, é tudo é travado. Outra porta aqui. Caramba, velho. Aqui era a parte onde tomava banho, ó. Chuveiro ali. Aqui, ó. Aqui era onde abria. Olha a altura dessa porta aqui, galera, pra vocês terem noção, ó. Olhando aqui pra mim, ó. Eu sou mais alto que a porta. Essa aqui é mais alta que eu, né? Mas essa aqui, ó. Sou mais alto. Aqui vai ter um espelho, a pia. Agora será que o nome deles era Adriano e Patrícia, cara? Essa casa aqui é sinistra, velho. Vamos ver se a gente consegue ir lá naquele barracão. Que a casa aqui... Eita. A casa aqui é sinistra. E tem que enfrentar esse mate. Ó, a casa por. Pela lateral aqui, ó. O barracão. Ah, pelo jeito tinha alguma coisa que caiu, ó. Aqui no fundo é. Ah, tem uma parte também, cara, Eu acho que eles devia ser. Assim, tinha uma condição boa, sabe? Ser bem de vida. Pelo tamanho do sítio aqui. Ó, caiu isso aqui. E aqui é o barracão. Tem alguém aí? Boa tarde Velho, que bagulho sinistro morcego cara eu tinha escutado barulho aqui, mano, não sei se é um morcego, eu Tô tudo arrepiado, velho. local aqui é bem sinistro, velho. Ó, tem uns negócios aqui, não sei o que, que possa ser esses negócios aqui. E eu não faço ideia o, o que que eles faziam aqui, se isso aqui era um celeiro, se era uma granja, se era um, uma horta, acho que a horta não é, porque tem coisa que né? o que possa ser isso aqui, eu não faço ideia. Ó, tem um buraco aqui pequeno, talvez poderia ser alguma coisa de porco, será? Tipo aqueles chiqueiro, só que eles criava porco, bastante porco, não faço ideia. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que isso aqui possa ser. Talvez olhando isso aqui vocês tenham alguma ideia, ó. Eu não sei o que é isso. Tá vendo? E a casa tá lá, velho. É isso aí, galera. Mais uma lenda aí, ó. Foi no passado. Mais uma casa aí que falam que é assombrada. Vou ver se... Vou ver se eu volto aqui à noite Pra ver se realmente a casa É assombrada Então eu peço pra vocês deixar muito like Se inscreve no canal pra quem não for inscrito Até a próxima, tamo junto É nóis, falou Fui